verdadeiro milagre. Uma notícia de superação e renascimento para a gente fechar, então, o nosso DF Record de hoje. Então, nós ficamos por aqui. Eu agradeço a sua companhia e audiência. O Jornal da Record está chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo. Tchau e uma excelente noite para você.